Eu acho que não existia aquele negócio de escuridão, o eles falava Pra mim, achava que era só conversa. O gerente mesmo dessa, dessa fazenda lá, você tá doido, o cara tratava a gente igual animal. Nós íamos trabalhar em jejum. Em jejum. O saco é tão velho que o café é verde, aí você tinha que levar pro outro lado. Às vezes você andava 200 metros com um saco nas costas, um saco de 80 litros. Muitos mesmo não conseguia carregar, que é muito pesado. Eu mesmo quase não conseguia. A gente trabalha muito. A gente sai 5 horas da manhã e chega em casa 6, 7 horas da noite. Trabalha muito mesmo. E o banheiro era desse jeito. Era quatro banheiros para umas 50 pessoas. Né? No final da safra, eles cobram tudo. A comida, a passagem. Se a gente facilitar, a gente vem embora devendo. De